Quanto aos resultados dos índices que temos vindo a acompanhar até aqui, tivemos quedas generalizadas esta semana para a maior parte dos índices que acompanhámos. Total Salon a cair 2%, Nasdaq a cair 1.9%, SP500 a cair 1.3%, Dow Jones 1.17%, mesmo se toque 600 aqui na Europa a cair 0.71%. Do lado dos ganhos, tivemos o CSI 300, por isso asiático, a subir 2,19%, e o nosso PSI 20, que está na terceira semana de subida consecutiva, impressionante, eu sei, mas a subir 0,4%. inflação nos Estados Unidos está a subir mais do que a esperado tivemos os resultados de abril 4,2%, quando eram esperados 3,6%, isto é o valor mais alto dos últimos 13 anos, já não se via uma subida desta ordem desde 2008, ok? Mesmo quando rebentou a grande recessão e isto já começa a preocupar alguns investidores e também é o motivo número um que levou às quedas dos principais índices ao longo desta semana, ok? Esta subida, 4.2% na inflação nos Estados Unidos, mesmo para Portugal tivemos... 0.6% para Abril, valores que também estão historicamente a subir um bocadinho agora. E aqui ainda menos preocupante, mas nos Estados Unidos já um valor bastante considerável. O índice de preços produtores, o PPI, subiu 0.6% em Abril em relação a Março, um valor que também já é mais alto. Lembrar que este índice mede a inflação dos preços da ótica dos vendedores, e claro, se o preço dos materiais sobe para os vendedores, esse custo vai ser passado a nós consumidores. Por isso também mais um sinal de inflação que tem vindo a subir. Ofertas de emprego industrial, comercial e de escritório vêm nos 8.1 milhões de ofertas para os Estados Unidos, quando esperavam 7.5 milhões, um valor otimista e que também atinge um máximo de 3 anos. Por isso, os valores estão agora mais altos, inclusive do que em 2019, ano pré-crise. No campo das fusões e aquisições tivemos a Kansas City Southern a aceitar a proposta da Canadian, Canadian como era? Canadian National Railway, assim é que é uma oferta de 33.6 mil milhões de dólares, que comparava com a oferta da Canadian Pacific Railway, que era de 29 mil milhões de dólares, por isso a Kansas City vai avançar com esta proposta, pelo menos com os termos que estão neste momento, ok? Quanto a resultados trimestrais, tivemos aqui alguns bastante interessantes. Vamos começar pela área do turismo, que é o setor mais afetado no último ano. Airbnb a reportar aqui 64.4 milhões de noites e experiências agendadas na plataforma, o que representa uma subida de 13% face ao mesmo período do ano anterior. Embora, claro, representa uma queda de 21% face a 2019, ano pré-pandemia. Os valores brutos reservas, o chamado Gross Booking Value, GBV, atingiu 10,3 bilhões de dólares, que é um aumento de 52% e year, year, ou 3% face a 2019. E por é que eu estou a comparar também valores de 2019? Porque para o turismo faz sentido, é um ano pré-pandemia. Receitas para o, para o primeiro trimestre... De 2021 a subir 5% e 6% face a 2019 para os 887 milhões de dólares. O que já de si acho que são valores surpreendentes, dado que com todas estas restrições, com todos estes confinamentos, com a impossibilidade de viajar, acho impressionante a empresa conseguir aumentar estes valores num ano completamente atípico. E nota-se que há aqui um, um, um nicho de negócio muito interessante da parte da Airbnb. Há uma tendência de aumento generalizado nas viagens domésticas e, e estadias de proximidade e a Airbnb também reportou aqui que as pessoas estão a viajar mais em família e pequenos grupos de amigos e não tanto em solo, ou seja, em isoladas, não é sozinhas. A Marriott, a maior cadeia internacional de hotéis do mundo, a reportar as receitas por quarto a cair 46.4% em todo o mundo, face ao mesmo período do ano passado, por isso maus números aqui, mas já expectáveis, receitas totais a cair 51% face a 2020 para os 2.3 bilhões de dólares, prejuízos por ação de 3 cêntimos, o que compara com os lucros de 9 cêntimos no primeiro trimestre de 2020, mas, no entanto, a empresa até adicionou 134 novas propriedades e 23.500 novos quartos, por todo o mundo durante o primeiro trimestre, por isso nota-se que a empresa tem vindo a crescer apesar dos números terem sido impactados por um evento absolutamente extraordinário, volto a dizer que é a crise pandémica. A Simon Property Group, uma REIT ligada ao, ao setor imobiliário de shoppings e centros comerciais, receitas trimestrais aqui em 9% para os 1.24 bilhões de dólares, Funds from operations, que é a métrica mais importante aqui nos REITs, de 934 milhões de dólares, ou 2 dólares e 48 por ação, e uma, o que representa uma queda de 10% face ao período do ano anterior. Na UANDIS, agora ainda aqui um bocadinho para a parte da restauração e das comidas. A Wendy's a reportar receitas de 460 milhões de dólares, o que é uma subida de 13.6% face ao mesmo período do ano anterior, vendas digitais a subir em cerca de 10%, lucro líquido a disparar 186%, sim, o visto é 186%, para 41.3 milhões de dólares, lucro por ação triplica para os 18 cêntimos. A US Foods com vendas para o primeiro trimestre praticamente inalteradas, nos 6.3 bilhões de dólares, já os prejuízos por ação aqui aceleraram 70% para os 18 cêntimos por ação de prejuízo, ok? Tizen Food com lucros por ação a subir 26% para 1 dólar e 30 cêntimos, nada especial a dizer aqui. Agora indo para uma hot topic do momento, a Virgin Galactic das viagens para o espaço Virgin Galactic com prejuízos de 129 milhões de dólares, o que ainda assim representa uma melhoria um, faça igual período do ano anterior, ok? Que vi, tinha vindo de, de, nos 655 milhões de prejuízo. Ainda agora aqui um bocadinho para os jogos tivemos a Roblox, uma empresa que é recentemente cotada em bolsa, mas que tem um grande nome no mercado. Roblox é, é, é, a apresentar receitas a subir 140% faça igual período do ano anterior após 387 milhões de dólares contudo o lucro operacional foi de 134 milhões de dólares, e uh, aqui a empresa aumentou o free cash flow em 4 vezes para os 142 milhões de dólares, utilizadores ativos diariamente a subir 79% para os 42 milhões, e horas jogadas a disparar 98%, ou seja, a duplicar praticamente de um ano para o outro, para os 9.7 bilhões de horas jogadas. Está, está aqui uma empresa de jogos muito interessante, que, com crescimentos muito, muito interessantes. A Electronic Arts, já um grande nome conhecido também entre os jogadores, receitas a cair 3% para 1.3 bilhões de dólares, lucros caem quase 82% para os 76 milhões de dólares, a empresa ainda assim lança 13 novos jogos durante o, o ano fiscal uh, passado e só o Sims 4 aqui a crescer a sua base de utilizadores pelo sexto ano consecutivo, atingindo agora 36 milhões de utilizadores na, na, no Sims 4. Ainda aqui na parte de entretenimento, o Walt Disney com receitas trimestrais a cair 13%, já os lucros por ação a subir 32%, Free Cash Flow a cair 67% e por segmento temos os media e entretenimento a subir cerca de 1%, faça igual para o do ano anterior e a parte dos parques a cair 44%. A Vroom, que é uma empresa de venda de carros usados online, que é uma plataforma online de venda de carros usados, com receitas, a, ou com o número de unidades vendidas online a subir quase para o dobro, okay? para as 15.504 unidades, receitas online a subir 81% para 422.3 milhões de dólares, no entanto, os prejuízos aumentaram, 88% para os 77.19 milhões, enquanto que o número, de aumento, o número de ações emitidas aumentou 16 vezes. Por isso, uma contabilidade um bocado estranha aqui, ok? Agora, um grande, grande nome, e que já não é segredo para ninguém, eu digo isto publicamente, é a minha posição número 1 um no portfólio, a Alibaba reportou os resultados para o trimestre e também para o último ano fiscal, Tivemos receitas trimestrais a subir 64% para os 187 bilhões de reminbi. A empresa gerou um prejuízo operacional de 7,6 bilhões de ramimbi devido à, à multa que, que lhes foi passado por estas questões anti-monopolistas. Mas de resto, todos os segmentos a crescer a dois dígitos. É impressionante o serviço de logística da Cainiao a subir três dígitos, 101% free cash flow nos 658 milhões de Remimbi, uma subida de 84% face ao período do ano passado, o que é que temos mais? O gross merchandise value, o GMV, que é um valor que mostra as vendas nas plataformas online da, da empresa, também a atingir 8.1 trilhões de Remimbi, valor absolutamente extraordinário, número de utilizadores ativos no ecossistema da Alibaba, entre Aliexpress, Alibaba.com, Taubal, Tmall, Lazada, Freshipo, etc, etc, etc, atingir 1 bilhão de utilizadores ativos numa base anual. É absolutamente impressionante os números desta empresa, ok? E só o número de utilizadores ativos mobile, em telemóvel, também atingir 925 milhões de pessoas, que podem ser monetizadas de N formas diferentes. E Alibaba, eu acho que está tão, tão, tão deprimida que eu vou fazer um vídeo já amanhã, segunda-feira, para te mostrar quão deprimido está, ok? Na parte mais farmacêutica, mais ligada à saúde, tivemos a BioNTech, que tem sido muito falada agora, com receitas para os primeiros três meses do ano aumentar 73 vezes para 2 bilhões de euros foi altamente impulsionado, aqui 1.8 bilhões de euros impulsionados pela, pelas doses contratadas para a vacina da Covid até 2000 e, para o ano, 2021, 2022. A empresa tem agora como objetivo os 3 bilhões de doses já para o ano de 2021, vamos lá ver se consegue entregar ou não. Lucro por ação veio nos 4,39 euros, o que compara com um prejuízo por ação de 24 cêntimos no ano anterior. Coinbase, aqui a empresa que permite as pessoas operar com criptomoedas, apresenta receitas de 1,80 bilhões de dólares, um aumento de 3 vezes face ao período do ano passado. Lucros vieram nos 771 milhões de dólares, o que é 24 vezes acima do ano anterior. Por isso, grandes, grandes números para a Coinbase. Lembrar que estão muito dependentes das movimentações nas criptomoedas, mas até ver, números impressionantes para a Coinbase, ok? E por esta semana é tudo. Semana lucrativa de 19, com estes resultados impressionantes. A economia nota-se que continua a recuperar. O setor do turismo continua aqui algo mais prejudicado, mas também já mostrar sinais claros de melhoria. Mas claro que tecnológicas continuam a superar todas as previsões e temos aqui oportunidades pela frente quando sabemos onde olhar. Ok? Uma excelente semana para ti. Só lucrativas. Tchau, tchau.